Imperador na área falando, e com o podcast, QRA, o Imperador. E hoje nosso convidado aqui é Haroldo Boom. Tenho brincado com ele, com a galera nas redes sociais, que é o Rambo com esteroide. E hoje ele <risos> mandou uma mensagem para mim: porra, com esse chassi de frango aqui, não é Rambo, não. <risos> salve, salve, Haroldo. Satisfação, muito obrigado pelo convite, pelo aceite. E se apresente aí para a turma, por favor. Eu que agradeço. Bom dia, rapaziada. Ah, meu nome é Haroldo Bum, sou ah, diretor de operações de uma empresa de segurança, fui policial federal por mais de 15 anos, faixa preta de jiu-jitsu, medalhista mundial, ah, lutador de MMA. É, tem, tem também ah, diversas especializações na área operacional, Uh, me formei no COT, Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, no BOPE, uh, o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro e na CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais uh, da Polícia Civil. É, tem outros diversos outros cursos operacionais e, e vamos lá, vamos bater um, um papo aí bacana. Porra, aí sim, o bagulho vai ficar louco, né? Porque muita gente me perguntou aqui cara, mas é policial, o que que é e tal, não vou pegar teu currículo e vou ficar contra o C, contra o V pra galera. Aí eu comentei com o pessoal assim, falei, ó, eu gosto de perguntar também pra ele, para os convidados, como que eles são, o que que é, não ficar lendo na hora pra saber como é que funciona. Então, eu vou fazer perguntas que muitas das vezes podem parecer idiota, até porque você já me mandou, mas a galera poder saber. Tá? Tranquilo. Cara, é... Como que é esse curso de bope? Porque tem muita ne muito nego que olha filme, seja lá o Tropa de Elite ou filme americano, enfim, e fica naquela energia, porra, eu quero fazer, quero acontecer e tal, pá. Só que, porra, é só energia, porque por dentro o pessoal é, é uma boneca. Como é que funciona isso aí, irmão? Então, cara, isso aí a gente vê muito né, nos cursos, porque todo mundo quer ser um herói, mas ninguém quer sangrar na guerra, né? Então, assim, a, o BOP, o COT, a CORE a, e as unidades de elite né, da, das polícias e das Forças Armadas Brasileiras é, são, são valorosas, têm é, desempenho, um papel brilhante na para a sociedade, na segurança pública e na segurança do, do nosso país. E, mas, e todo mundo, né, a gente olha lá para os caras ah, dessas unidades e fala Pô, meu irmão, quero ser igual, igual, igual a esses caras. E só que na hora que chega que tem que pagar o preço, né, aí nem todo mundo está tá disposto a pagar o preço. Então, isso é, na verdade, isso é em tudo, para tudo na vida, né? Pô, eu quero ser, pô, sei lá, policial, mas o cara não quer estudar para passar no concurso. Ah, eu quero ser, pô do, do cote, mas o cara não quer passar por todas as dificuldades, fazer todo o treinamento necessário para conseguir se formar no curso. Ah, eu quero ser campeão de jiu-jitsu, mas o cara não consegue sequer fazer uma, uma dieta decente. O cara não consegue. Às vezes tem até um, um, um, um nutricionista Ou um médico nutrólogo Prescrevendo a alimentação dele E o cara, entendeu? Não consegue deixar de comer o chocolate Não consegue deixar de, de comer as besteiras O x E não quer acordar cedo Para fazer o treinamento dele Não quer fazer o treinamento físico Mas quer ser campeão mundial de jiu-jitsu Isso aí não dá, né, irmão? E aí a gente vê essa mesma postura no, no curso. E aí, uma coisa que a gente percebe que é, que é nítido é que a pessoa literalmente comprou o bilhete errado. Entendeu? Ela, é, ela foi achando que ia ser pô, uma, uma montanha russa, cheia de emoções, mas é simplesmente um trem fantasma. E aí o cara apavora e, meu irmão, pede para sair. Porra, cara, isso é complicado, né? É igualzinho com, com luta, né? Uh, o cara, para fazer uma arte marcial, para conquistar uma disciplina, obedecer a ordem, é uma coisa. Agora, quando ele tem na mente que ele vai entrar em cima de um ringue, de um dojo, e vai tomar e vai bater, é, é outra história. Não é isso, não? Exatamente. É engraçado assim, ó. O pessoal, é óbvio, que você, é óbvio que você, como espectador, né, como, ah, como o assinante lá do, do da, da TV a cabo, que tu tá assistindo lá, que o UFC, viu? o chutou e tal, você tá pagando, você tem mais do que o direito de, de opinar, de comentar, de falar. Só que é engraçado, porque assim, ó, às vezes a gente vê o, o cara lá que que nunca jogou bola descalço na rua, nunca deu um bico no meio fio, arrancou o tampão do dedo, e aí o cara fica lá, pô, por que que não fez assim, por que, que não bateu, por que que não... Pô, o cara nunca conseguiu nem bater mais do que 30 segundos num saco de bater que fica parado na frente. Ah, eu até sugiro aí o pessoal que gosta de UFC, gosta de luta, faça esse teste. Vai pra, pô, vai pra uma, consegue uma academia aí, e tenta ficar um minuto batendo com toda a força num saco de bater. Aí você vai perceber, cara, já é difícil o saco de bater, é, com o saco de bater não revidando, imagina quando tem alguém ali que está batendo em você também. Então, isso é natural, né a, a faz parte da, da... Só que é engraçado para quem vive, para quem já subiu no ringue de MMA, no octógono, quem já fez uma luta profissional, é engraçado como a gente consegue perceber a, a, como a visão da maioria das pessoas está distante da realidade. Seja ela a realidade de uh, operações especiais, de uma operação uh, numa área de alto risco, ou seja ela numa luta de, de MMA, onde ali literalmente a, a, a, a, o filho chora e a mãe não escuta o choro. Exatamente, você tá sozinho e você é. tem que se virar, né, irmão? Sim. E aí, vagabundo olha para tu e não quer nem saber, né, irmão? Tipo, você ainda tem que ficar pensando se vai executar, se não vai executar, é. porque por trás tem toda uma lei que, tipo, é. em vez de te proteger, muitas das vezes acaba te dando atraso. Sim. E aí você fica, né, de sua, sua vida, aquela ação tem que ser feita, e adrenalina, né? Eu acho que é. são três fatores aí. É. Na verdade, essa é a grande diferença do policial para ah, o vagabundo. Que o que é o policial? Ah, qual a diferença do policial com o um fuzil na mão e de um criminoso, de um vagabundo com um fuzil na mão? É a moral, né? É, são as leis... Que, que, que o policial tem que respeitar é a, a preocupação ah, com o cidadão de bem que o policial tem, afinal ele está ali para proteger, para ah, manter a ordem pública, a segurança das pessoas, para proteger as pessoas de bem. Então ele tem toda essa, todas essas preocupações que ah, o, o criminoso não tem. Pelo contrário, muitas das vezes usa dessa... Dessa necessidade do policial Seguir as leis né, Estar dentro dos parâmetros legais Usa contra o próprio policial Então realmente é, é bem difícil E, e no Brasil em especial no Rio de Janeiro Eu vou te falar aqui A, a profissão de, de policial, de policial né, É algo assim Realmente para quem é vocacionado Cara, não deve ser fácil, né irmão? É, primeiro o que, que leva uma pessoa uh, a prestar, no Rio, tá? No Rio, Sim. a prestar concurso para a Polícia Militar, tendo em vista todo o risco iminente que ela vai passar ali? Então, tem. Uh, Vocação, cada pessoa, talvez? né? É, também. Cada pessoa tem os né, su seus motivos. Eu vejo, em especial nos colegas do BOPE, eu vejo vocação, eu vejo aquela motivação, aquela, aquele orgulho, aquela vontade né, de, de, de literalmente ser um herói, de, de servir a sociedade. Então mesmo uh, com, com um soldo que não condiz com, com, uh, com a responsabilidade uh, que o policial tem, não condiz com o merecimento que o policial tem, mesmo assim aqueles homens escolheram se tornar é, policiais tem aqueles também né cara que infelizmente isso em todas as polícias tem aqueles que querem de alguma maneira uh, entrar para a instituição policial para usar das prerrogativas e não são privilégios são prerrogativas né que que, que a função uh, fornece ao, a pessoa. Então, assim, aí são aqueles policiais que ficam dando carteirada para se beneficiar, são aqueles policiais que usam da máquina pública para extorquir, para fazer é, é, corrupção, isso também existe em todas as polícias. Há aqueles que resolveram entrar para a polícia só porque queriam um emprego, então acha que... Polícia é um mero servidor público e aí quando chega, quando chega lá lá dentro da instituição o negócio fica bem bem complicado porque começa a perceber que é, o policial não é um servidor público como outro qualquer. Então há diversos uh, as, as pessoas possuem diferentes motivações para se para se tornarem é, policiais no Rio de Janeiro e como eu falei a grande maioria em especial do BOP é realmente por, por vocação, senão não teriam passado por tudo e uh, continuam, uh, continuam diariamente uh, combatendo a guerra uh, de quarta geração, é a guerra irregular que existe no Rio de Janeiro. Cara, é... e nós aqui estamos em Curitiba, apesar de ser carioca, né? saí muito cedo daí do Rio, e viemos pra cá, e sem vergonha de falar, por medo. Sim. Sabe? Então, teve até uns brothers meus, última vez que eu pisei no Rio foi em 2016, e aí falaram pra mim assim, cara, não venha passar muito tempo não, venha só fazer o teu job aqui e já mete o pé, porque tu perdeu o traquejo, e é. aí tu vai rodar rapidão. É, o pessoal e... vê que o cara é turista, já não, não tá naquela sagacidade... Aí, Exatamente é. Aí, pô, vim para cá E a gente fica acompanhando, né, irmão? O que que acontece nesse meio e tudo mais, né? Então, mas assim Tu vai tu recebe uma missão Tu recebe uma ordem do teu comandante Ou você dá uma ordem para tua tropa lá é, São momentos diferentes Quem recebe a ordem Chega a pensar que tá botando a vida em risco para subir ou para fazer aquela operação. E quem está dando a ordem pensa que a tropa está passando em risco e ele vai assumir alguma coisa também em caso de perda de alguma vida ali da, da tropa? Cara, assim, ó eu conheci poucos comandantes que chegaram ao comando após, literalmente, é, viverem o combate. né Uh, alguns até mesmo passaram pelo BOP e que hoje estão na, na, na posição de, de comando de alguns batalhões na verdade alguns uh, bancaram o curso né com, com, com toda a rusticidade dificuldade e mérito uh, mas e, e ficaram alguns ficaram até pouco tempo na, na, na, nas equipes e Uh, acabam indo depois para essas áreas é, em que eles não estão na, na ponta, até porque é, é, é o caminho natural da, dos oficiais, assim como dos delegados. O problema é que, muitas das vezes, esses oficiais, alguns oficiais e alguns delegados, nunca tiveram uma, uma experiência intensa. Uh, do que a tropa realmente passa ali na ponta da lança. E aí você vê é, comandos completamente perdidos. Uh, no BOP, cê, é, os, os oficiais que passaram pelo BOP, isso aí é, de, é, é muito menos frequente, né? porque por, por mais breve que seja o o, a passagem de um oficial no BOP, ele vai estar ali no período dele de tenente e de capitão, pelo menos, ele vai estar ah, ali vivenciando. E aí você tem aqueles completamente vocacionados, que são fora de série, entendeu? Eu pude, pude trabalhar, pude combater, ao lado de alguns oficiais lá do BOP, que os caras são fora de série, são incríveis, entendeu? Agora, é, como na própria Polícia Federal... É, boa parte do, do, das chefias, ah, os delegados não tiveram uma experiência ah, no fogo do combate, não vivenciaram ali o que a tropa está vivenciando. Então, isso dificulta muito o comando e, e óbvio, né, acaba que, que é, você vê algum, alguns comandos. Eu já tive... Uh, eu já tive alguns chefes nas, em, em setores, né, em delegacias, que o cara não tinha a mínima noção, não tinha a mínima qualificação, a mínima condição de estar tá ali na função de, de chefe, estar tá comandando as equipes. Em compensação, eu tive alguns, um número menor, mas eu tive alguns que realmente uh, eram muito bons, e, e, e aí você ver que com esses tudo funciona muito mais facilmente porque ele sabe ele está liderando ele não está só apenas comandando ele está te liderando e ele sabe o que você vai o que você está passando lá naquele lá no cumprimento da missão então ele vai ele vai conseguir ter uma noção uh, da situação muito melhor do que aqueles que nunca vivenciaram porque a boa parte dos delegados nunca algemou, sequer algemou alguém. Uma parte ainda maior sequer houve, participou de enfrentamento com, com troca de tiro. Então, acaba que isso faz com que é, eles tenham uma dificuldade, muitas das vezes, de comandar, de liderar, por conta dessa... dessa é, dessa ausência de vivência né? daquilo que você vai estar vai tá comandando. Mas, é, sem dúvida alguma, há, há alguns, eu tive o prazer, normalmente, na Polícia Federal, as delegacias, os setores de, é, operacionais, por exemplo, a Delegacia de Repressão Entorpecente, a delegacia a, a Delegacia de Combate, é, Assalto a Banco, Crimes Patrimoniais, né? essas delegacias, normalmente os delegados que chefiam uh, têm uma experiência, pô, os caras sabem, uh, uh, realmente conhecem o serviço, entendeu? Mas infelizmente tem alguns setores que eles não têm a mínima noção. Então, assim como também, eu vou te falar, assim como também há muitos policiais, muitos agentes, escrivães cara, que realmente não tem. Não tem essa, essa vivência. Né? Então, hoje a Academia de Polícia, a Academia Nacional de Polícia, é referência no mundo, sem dúvida, é motivo de orgulho para a gente, só que a própria estrutura da Polícia Federal ela colabora para isso, entendeu? Então, às vezes você vê pessoas acendendo as chefias, a direções, sem ter aquela legitimidade para isso, e aí acaba que prejudica o serviço que é prestado à sociedade. Caraca, mano, deu uma aula agora. Tem muita gente aí que não faz ideia. Inclusive, assim, tem algumas perguntas, não no sentido de pergunta, mas de comentário, né? Sim. Nego querendo... É... Não sei se no Rio ainda tem um jornal chamado O Povo. Eu não sei se tem ainda, mas eu lembro desse jornal. Na verdade, cara, eu nunca mais vi nem jornal sendo vendido em jornaleiro. As poucas bancas de jornal, né? Aquelas antigas que que ainda existem, elas vendem livro para cursinho, doce, picolé, <risos> entendeu? Então eu nunca mais vi a ah, esse jornal novo, mas era sinistro, cara. Tu via cada coisa, cada matéria, era bem, Meu irmão, é bem apelativo, bem sensacionalista. Era verdade mesmo. E a galera tá. aqui tá levando o assunto aqui nos comentários, no Telegram e etc é, para esse caminho. E eu não quero entrar nesse, nesses moldes, até porque eu acho que não é legal para a sua imagem falar coisa do gênero, a não ser que você queira falar. E eu acho que é até um pouco desrespeitoso para a família que, em algumas vezes, assim, eu imagino, daquele que era bandido, vagabundo, pô, não tem nada a ver com, com o corre dele. Sim. Ele escolheu o caminho errado porra, e fica expondo, é ruim, né? Ao mesmo Sim. tempo que eu tenho tesão do caralho de ouvir. Não é. sou... Hipócrita, né? Mas então, fica, podem ficar à vontade. Eu não tenho, já fiz diversas lives, já fiz diversos podcasts. Eu não tenho, uh, eu, não me, eu não me abstenho de responder a pergunta ou comentário algum. Uh, sendo, eu sendo técnico, entendeu? Tendo, uh, sendo técnico, sendo coerente e uh, sendo respeitoso, eu não vejo problema, pode perguntar, pode falar o que quiser, que, que eu fico à vontade. Em relação à família ah, do, dos criminosos, né? Rapaz, eu conheço muita gente, mas muita gente que o irmão morreu no tráfico, está preso, e os outros irmãos, pessoas de bem, maravilhosas, entendeu? E aí é óbvio que você... Ah, eu vou entender que essa família... Acabe sofrendo com uma eventual morte ou prisão daquele traficante. É familiar, ah, eu entendo, mas eu vou te falar também que muitos às vezes dão graças a Deus, entendeu? Daquele familiar ter sido preso ou ter sido morto. Então, assim, é... eu, eu, eu venho de, de uma região bem difícil, que é o Jacaré, e como todos dessa região, eu poderia ter tomado. Todos os, os caminhos possíveis, né? Poderia ter ido para o tráfico, poderia ter, ter, ter me tornado, entendeu, uma pessoa sem muito sucesso, sem muitas conquistas, poderia. É questão de, de escolha, porque eu acredito que as oportunidades que a gente é, tem na vida, a gente pode contribuir, a gente pode a, fazer um ambiente, pode. Preparar um terreno para que a vida e as pessoas nos ajudem. Por exemplo, se eu quero pô, fazer um concurso, se eu quero me tornar um policial, se eu quero, eu tenho que ali no dia a dia já estar tá me já estar tá andando, estar tá próximo de pessoas de bem, pessoas que vão me levantar, pessoas que vão me apoiar, pessoas que são referências, é, pessoas que venceram. Eu não tenho que ficar, porque que eu vou ficar andando com os maconheiros, com os, com os, com os malas, entendeu? Ficar o dia todo ele só na rua fazendo besteira. É, pô, eu vou ter que procurar, eu tenho que possibilitar que a vida é, me ajude, né? E aí, cara, eu vou te. Eu, isso, isso foi o que eu vivi, né? Às vezes eu não tinha dinheiro para comprar um livro para estudar lá para o concurso, só que sempre aparecia alguém para estender a mão. Foi bolsa de, de estudo que eu consegui, foi livro emprestado, foi livro doado, foi sempre... Cara, com certeza, uh, eu falo por mim, se eu estou vendo uma pessoa ali se dedicando, uh, se esforçando, se empenhando para vencer na vida, cara, sempre vai aparecer alguém para estender a mão. Então, é isso. Agora, tem pessoas que, meu irmão, que quer, é, que quer a vida fácil, né? E nessas regiões ah, de comunidade, acaba que é, tá tudo muito ali no lado, né? O aliciamento tá o tempo todo, que aí você não tem, consegue nada. Ah, você não consegue, às vezes, nem ter o mínimo, né? Que é, que é o, uma roupa básica. É, é, tem, tem pessoas nessas comunidades que não, não tem nenhum tênis, cara. Anda com... com só com chinelo, não tem um calçado sequer. Então aí aparece o tráfico e oferece aquele Nike choque, entendeu? Para o cara ficar ali no radinho. Aí aquilo ali já vai empurrando ele, junta que às vezes o cara não tem uma educação familiar, não tem uma estrutura familiar bacana, não tem um pai que, que é um exemplo. Então isso tudo contribui, mas a pessoa vai ter sempre a decisão nas mãos dela. Isso aí eu te falo porque eu já vi famílias completamente desestruturadas. O pai espancava a mãe, era traficante, a mãe, porra, viciada, abandonava os filhos. Aí Uma, uma avó que acabava cuidando, mas também não conseguia cuidar porque já tinha idade. E aí alguns dos filhos, porra, na verdade, a maioria ia tentando vencer na vida com muita dificuldade, agora sempre tinha aqueles que já decidiam ir para o pro, uh, pro crime, né, cara? Então, uh, o que eu vejo é eu, eu vejo que o Estado ele contribui para o aumento né, de, de, da criminalidade, só que uh, eu entendo que a decisão sempre vai estar na mão da pessoa, o caminho que ela quer seguir. Porra, você tem total razão. Em época de estudo, né? De colégio, faculdade, enfim, sempre me disseram assim: porra, não é a escola que faz o aluno, não. É o aluno que faz a escola. A escola pode ser uma merda, mas tu pode Sim. ir atrás e fazer acontecer. Então, porra, eu falo aqui para alguns colegas também. Tu tá numa comunidade ou tu vem de alguma situação que é o famoso não ter o berço de ouro, Sim. tudo bem, tá tranquilo. Então faz por onde acontecer para que teu filho possa ter um, um berço de ouro, né? Sim. E pelo que você relatou aqui, você fez isso. É. Então você alcançou o sucesso. Sim. E, e assim, ó, essa coisa do, do colégio você falou muito bem, porque eu com 26 anos eu só tinha oitava série. Aí eu fiz um supletivo. Uh, no supletivo, uh, fez uh, uma graduação, é, um tecnólogo, né? Uma graduação uh, de dois anos e passei na Polícia Federal. Enquanto muitas pessoas, pô, que estudaram os melhores colégios que você possa imaginar aqui no Rio de Janeiro São Bento, Santo Inácio é, pô, fizeram uh, o FRJ o ERG, PUC, formado em Direito, e essas, muitas, muitas dessas pessoas não passaram, não passam no concurso da Polícia Federal. Então você, cara, você tem que pegar o limão e fazer uma limonada, entendeu? Então você imagina quão, quão deficiente, quão pobre foi ah, o meu segundo grau, fiz um supletivo, cara. Entendeu? Com supletivo. certeza. Então isso não me impediu de, de passar na Polícia Federal, Entendeu? É tudo questão, cara, de você fazer uma avaliação uh, técnica e precisa do desafio e pagar o preço, né? Pagar o preço para você conquistá-lo. Nesse caso, estudar. E eu não tenho uma inteligência fora do normal, não tive uma educação formal sólida, mas eu tenho uma determinação e uma disciplina que às vezes beiram a loucura, a insanidade. Até porque Pra você ver, ó, eu, quando, eu, quando eu, eu decidi que eu ia fazer o concurso da Polícia Federal, eu tava na oitava série. Imagina. Tá. É, eu tava na oitava série. E isso tudo documentado, né? Porque às vezes eu falo isso, eu, os caras, aí é caô, é mentira. Isso tá documentado, inclusive, no meu Instagram. Eu botei lá a data do meu diploma do segundo grau, a data da, da, do meu diploma na faculdade, a data a, do meu curso de formação na Polícia Federal, no COT. Eu, com 26 anos, eu só tinha a oitava série. Com 28 anos e meio, eu estava tomando posse na Polícia Federal, na delegacia de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. fronteira lá com a Argentina. Então, Porra. eu saí da oitava série, em dois anos e meio, trabalhando já como policial federal com nível superior. E... Caraca, mano. Exato. Então, assim, ó, você tem que fazer uma avaliação do teu desafio e pagar o preço, irmão. Eu não, eu não sou não tenho uma inteligência fora do normal não tive a educação formal ah, sólida como eu falei né mas meu amigo quando eu decidi é isso que eu quero cara eu fiz o aí eu analisei o que é que eu tenho que fazer eu não entendo nada de concurso vou para um cursinho procurei um dos melhores aqui do Rio agora eu tenho que estudar duas vezes mais do que as pessoas que já têm uma educação sólida Entendeu? Você imagina a pessoa com a oitava série, como é que era o meu português, a minha língua portuguesa? Era extremamente deficiente. Hoje, falo um, um, um português uh, correto, né? é, sou formado em inglês, falo alemão, e com 26 anos só tinha oitava série. Então, é, foi um desafio muito grande, mas a minha determinação e a disciplina que faz a diferença. Então, eu estudava, uma pessoa para aprender determinado tópico de direito, por exemplo, se ela precisa ler um determinado capítulo duas vezes para conseguir é, massificar aquela informação e fazer alguns exercícios, uma pessoa normal precisa fazer isso, eu precisava fazer o dobro. Porque a minha interpretação de texto não era como a de uma pessoa que lia um livro por mês, Hoje, cara, eu leio o livro, uh, eu paro, para você ter uma ideia, eu acabei de fazer o deslocamento de Cabo Frio para cá, uh, no carro, e dá duas horas, eu tô Cabo Frio é uma cidade uh, litorânea aqui do Rio de Janeiro, e eu estou agora aqui na, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, duas horas e meia de viagem. Eu simplesmente boto um, um, um tablet ali no lado e vou assistindo aula, Uh, na aula de pós-graduação que eu estou fazendo, de direitos de criptoativos e blockchain. Uh, outras vezes eu estou assistindo outras aulas ou algum documentário bacana que vai me trazer alguma informação. Eu tento otimizar o meu tempo ao máximo para eu estar tá evoluindo em alguma área, entendeu? Então é isso que eu, por exemplo, quando na época de estudo, quando eu parava para almoçar, ah, na prova caía, caía é, Conhecimentos Gerais. Então, o que, que eu fazia? Eu gravava o jornal ah, da manhã, que era melhor, entendeu? Em videocassete. E, na hora do almoço, eu botava para assistir durante o almoço, que aquilo ali já ia me dando, porque, como cai Conhecimentos Gerais e Atualidade, ah, o que, que os blocos, como, como que está sendo, qual, quais as mudanças nos blocos econômicos, aí na guerra no local tal. Então, ah, você quando você está realmente ah, com um propósito, quando você está realmente é, comprometido com um objetivo, com um projeto, você vai estar tá o tempo todo pensando ah, como o seu tempo, como o seu esforço pode naquele momento estar tá contribuindo para você conquistar o seu objetivo. Cara, que aula, e eu gostei de dois pontos principais que você falou, é, em relação, primeiro, é o tempo, quando você fala sobre a oitava série, e o tempo que levou para você estar tá assumindo, dois anos e meio, Sim. então, e o segundo ponto, acabei esquecendo que eu tenho TDAH, para ficar joia, <risos> mas esse ponto, o que, que eu falo, cara, qual associação que eu faço? tu deve estar com o quê? 35, 40? Não, eu luto. A avó, eu não, tá idade, inclusive... idade. É, não, mas, então, eu luto. Vou, vou lutar, eu luto as competições de jiu-jitsu categoria adulto, que é de 18 a 29 anos. Então, no jiu-jitsu, eu tenho 22. Né? Mas, <risos> na, no papel, eu sou Master 4 já, com, com 45 anos. 45 oh. ou 46, não lembro. Então, tu tá, tu tá na minha faixa aí. Por que, que eu estou fazendo essa analogia do tempo? Hoje em dia, lembrei o outro do TTIH, que era parte de leitura, de você ficar ali absorvendo e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. É... Você está lá absorvendo, você está lá estudando, e você teve esse tempo de dois anos e meio. Não mudou nada. 24 horas continua tendo de 40 anos atrás para hoje vai continuar sendo. O que muda é algo chamado tecnologia, que acaba mudando a forma comportamental do ser humano. Sim. Então, Instagram, TikTok, com esses vídeos de 15 segundos, esses insights é. muito, muito rápidos, faz com que as pessoas sejam imediatistas. Sim, sem dúvida. E aí eles olham, pô, o cara tá de caô, tá de mentindo, tá mentindo porra, lá em dois anos fez isso e tal, pá, ah, não é pra você não, mas aqui, ó, é. cambada de serruela do caralho. Vai lá no meu Instagram, porra, Haroldo boom, vai lá ver se não tem a documentação lá, pô, inclusive publicação em diário oficial. É é. Exatamente, caralho. Então, se você fizer é, algo na sua vida é, visando um futuro melhor, cara, tem um tempo pra isso acontecer, não é de Sim, um dia é por outro. Tem uma construção, exato. Tem, pô. Tem. E o outro ponto que eu pego, que não menos importante do que você falou de ler e tudo mais, de absorver o conhecimento, é até executar mais vezes do que um, uma pessoa que tem é, a capacidade a de absorção. É, quem teve a educação, desculpa interromper, mas quem teve a educação formal, sólida, no próprio colégio já tinha que ler livros. E quem Sim. fez supletivo, irmão, quem fez Se supletivo... Fode. Entendeu? Então eu tive que desenvolver e aprender e a fazer isso durante, durante o processo de estudo para o concurso. Pois é. E a palavrinha que você usou, que me chamou muito a atenção, foi interpretação de texto. Sim. O que falta demais na sociedade no geral. Sim. No geral, seja numa conversa que eu e você, seja numa ação de um policial com o um cidadão de bem ou não, porque naquele momento não tem é. como né, da abordagem e tudo mais, então falta muito, as pessoas não querem ter, e aí eu volto na parte de imediatismo, né? as hum. pessoas têm que ser muito rápido, né? porque talvez um comando esteja exigindo alguma coisa, né? e aí a tropa está ali, tem que sei lá, levar multa, levar abordagem, Sim. e o comandante ficar feliz, né? Sabe? mas não é o comandante, é o quem está acima dele, né? sempre Sim. tem um é. Um acima lá, né? Meu irmão, agora sim Rua Bop, no caso, aquela ação Que eu imagino que seja foda Ou, não sei Como é que é a federal Mas eu imagino que seja um pouquinho diferente Alguma nuance diferente Uma coisa mais estratégica Mais, tipo, um sniper Vou dar um tiro certo aqui sim. Como é que funciona? Upa. Você teve nas duas frentes aí É, a... Tanto o, o BOP, ele é da Polícia Militar, que tem como atribuição policiamento ostensivo. E, ah, no caso do BOP, mais especificamente, né, da, da Polícia Militar, ele ah, presta apoio aos batalhões das áreas e faz o policiamento em áreas de alto risco. Então, você tem o planejamento operacional, o, o operações de dia, né? o oficial de, de operações de dia do dia é, faz o, o planeja aquela operação, e, só que dá muitas das vezes a missão, o qual, qual é a missão? É o que a gente chama de patrulha de contato, é você ir para aquela comunidade que você sabe que tem criminosos armados para ter o contato e ali uh, dar a resposta. Na Polícia Federal, por se tratar de polícia judiciária, você vai investigar crimes que aconteceram, assim como na polícia civil. Então, quando você está atuando uh, no BOPE, muitas das vezes você está indo para o local uh, para você... Essa é a atribuição legal da polícia militar. É, o... é impedir que o crime aconteça e, se ele estiver acontecendo, fazer cessar, prender o criminoso. A Polícia Civil né, e a Polícia Federal elas têm o objetivo de, ocorrendo o crime, investigar o responsável, prendê-lo e levá-lo à justiça. Então, as operações da Polícia Federal são, na grande maioria, não são todas, mas na grande maioria, resultado de investigações que levaram ah, semanas, meses e, às vezes, anos. Então, quando a gente, quando a polícia federal vai realizar uma operação, já está tudo ali é, é, planejado, já está tudo, é, a gente já tem uma ciência do um conhecimento da do teatro operacional muito grande, né? Em especial quando você vai fazer uma operação com o COT, comando de operações táticas que são as operações da Polícia Federal uh, mais sensíveis e perigosas quando a gente vai efetuar a realização uh, das prisões de assaltantes de banco, de, de, de traficante. Então, são atribuições diferentes e por conta disso, né, uh, você não pode, imagina assim, ó, qual que é melhor, o martelo ou a chave de fenda? Porra. Vai depender... Eu prefiro o martelo. É, mas e se você tiver um parafuso para botar na parede? Como é que você vai fazer? Porra, e se eu falasse eu prefiro a chave de fenda? Aí você está concluindo o que eu quero. Não tem o um melhor nem pior. Vai depender da sua demanda, daquilo que você vai ter que fazer. A mesma coisa, o BOPE a... e a Polícia Federal, no caso o COT, e também a CORE, né? Cada um tem ali a sua atribuição e cada um tem ali a, a sua rotina. Né? Os próprios cursos dessas unidades elas são, eles são voltados para a pra atribuição, para a rotina, para o serviço diário dessas unidades, e por isso possuem algumas diferenças. Mas, é, como eu te falei, não, não é aquela coisa de ah, qual que é o melhor, qual que é o pior... É, os dois, os três, né? ah, na verdade, o, o Acore, o, o Bop e o Cote, eles têm as suas atribuições e eu vou te falar, eu tive experiências maravilhosas, incríveis ah, em todas as três e são ah, essas experiências que me fizeram ser quem eu sou hoje, entendeu? porque foram experiências e períodos muito, muito intensos. Então eu vou aproveitar aqui, cara, e vou puxar um caso aí que ontem eu estava na tua live, estava vendo lá. Fiz até uma pergunta imbecil porque eu estava fazendo compra. Tu viu a minha pergunta idiota? Não, não vi, não. Não vi nenhuma pergunta assim idiota, não. Ainda bem, porque a minha foi idiota. É. <risos> então, é porque foi passando muito e às vezes você não consegue acompanhar. Até porque quando tu começa a responder uma pergunta, aí o teu foco está naquela... É, resposta, e aí vão passando várias aí no aí dessa, com é. certeza a tua passou no, no ainda no bem. Ainda é. bem, <risos> foi horrível. E eu tava fazendo compra de Natal, então não deu pra ficar ali só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Sim. Então, cara, vamos lá. É, teve a parada lá do gás, né? GAS. É, da JAS da isso. Isso. Ah, tu tava nesse, nesse esquema aí também. tinha os contratos que eu tava vendo lá e tudo mais. Sim, sim. Era cliente, ah. tinha eu, minha família, alguns amigos. Porra, foi um pra, sei Praticamente, lá, posso falar isso. Rapaz, toda Cabo Frio praticamente tinha contrato lá. Pois é. E era o cara... que? É o contrato de terceirização do serviço de trade. Hoje eu estou estudando, estou fazendo trading, inclusive, essa pós-graduação que eu estou fazendo na escola de juízes federais, que é de direito de criptoativos, dos criptoativos e blockchain. Que é para eu adquirir mais conhecimento no combate a essas fraudes, às empresas. Ah, ah, é, empresas. Empresas que fraudam, né? Que. que empresas é, caluniadas. Criminosas, porra. É, exato. Criminosas. E fazendo trade para aprender a, a, a, a fazer operações na, com criptoativos... Então, só que eu estou aprendendo, eu sou faixa branca na, na, em operações de trade, entendeu? Às vezes eu ganho um pouquinho, eu começo a ficar, aí daqui a pouco eu já perco. Então, porque eu não tenho uma leitura do mercado ah, tão, tão apurada como quem está nesse mercado há muito tempo. E aí, por isso, eu terceirizei o serviço, ou seja, eu pego um valor, né, vamos supor 50 mil reais, e contrato a empresa para fazer as operações uh, de trading para mim e receber o lucro dessas operações. Então era isso que a GAS fazia. O problema é que diversas empresas que eram pirâmides foram, uh, foram sendo criadas, foram, foram aparecendo no mercado e, e no meio disso tudo teve... Ah, criou ah, No meio disso tudo, não. Na verdade, a GAS é a grande empresa da região dos lagos né, é, de operação de cripto ativas. O problema é que ela teve as operações suspensas ah, por conta de, ah, de um inquérito da Polícia Federal, que resultou um processo onde se apura ah, crime de lavar dinheiro, sonegação fiscal, ah, organização criminosa... Uh, crime de contra a economia popular e contra o sistema financeiro esses crimes eu não eu, eu tenho uma convicção que que a empresa não cometeu uh, mas isso vai ser uh, comprovado ao final de todo o, o processo né então eu tinha sou cliente da, da GAS e tô já nesse período Uh, desde em agosto, onde foi feita a operação Cript, estou uh, aí na luta com os clientes para que a gente consiga receber uh, nosso, nosso, nosso, nosso dinheiro, nosso capital investido. Uh, eu tinha pouco tempo de, de cliente, eu, era, eu tinha uns três meses, então meus contratos eu mal comecei a receber, então tive um prejuízo muito grande, e estou com, com, com, com muitos, como muitos clientes aí, lutando para receber esse dinheiro de volta. É engraçado que ah, eu fiz a operação que ah, reuniu elementos para operação criptos, que resultou no fechamento da GAS e. Na, na prisão dos, dos donos. Então, eu fiz uma operação que apre, nós apreendemos 7 milhões de reais em Búzios. E, ah, como resultado dessa operação, teve um, um inquérito que ah, resultou, ele foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Financeiros. E aí iniciou-se uma investigação policial, da qual eu não participei em nada, na época eu era policial federal ainda, eu não participei em nada, só que resultou na Operação Criptos, que ah, fechou a GAS e prendeu ah, os sócios. Caraca, mano. Ah, é só bucha, né? E como você falou ali, eu como cidadão, eu tenho uma seguinte leitura. Eu não estou lá dentro né de alguma instituição, não sei como é que é. Mas eu estou de fora e acompanho muito tecnologia. E uma opinião que eu tenho é assim, cara, vários, vários setores do sistema não acompanharam a tecnologia em si, seja ela do que for. E aí, tipo, seja lá o motivo pelo qual você está falando, que você já disse qual é o motivo, né? Mas tem muita gente que vai ter que correr atrás, porque, bicho, certeza que tem crime para chuchu, rolando no mercado digital, Sim. que não é somente é, pedofilia, aqueles padrões Sim. offline, né? É. Tem muita coisa... Cara, e não tem como rastrear essa parada. É, é não. Quanto. Na verdade, rastrear tem. O problema é que, como é algo descentralizado, na verdade, Isso. o blockchain, ele faz justamente com que seja rastreável, seja seguro, seja o que está ali é praticamente imutável. O que acontece, como é algo descentralizado, é algo internacional. A legislação daqui do Brasil, por exemplo, não vai alcançar algo que esteja sendo feito no... no Japão, na Indonésia, né? Sendo que a tecnologia fez com que os países se tornassem um mundo só. A gente está fazendo agora esse, essa, essa entrevista, esse podcast, você está no Paraná e eu estou no Rio de Janeiro. Eu poderia estar tá na Alemanha. Daqui em março, em março eu estou voltando. Vou à Alemanha, vou à Suíça e vou à Ucrânia. E a gente, eu poderia estar tá lá, por exemplo, e fazendo essa chamada. Então, com essa com o avanço da tecnologia, né as relações sociais, inclusive as econômicas, mudaram muito. Então, esse mundo digital, esse mundo virtual, é um mundo que a legislação, a lei, a persecução criminal, ela está tentando acompanhar, só que está difícil porque a tecnologia evolui, se modifica muito rapidamente. Para você mudar uma lei, é todo um processo que demora anos. Quando, quando ele é modificado? Você tem leis aqui de 1930, 1940, que até hoje são, estão em vigor. Então, a, a tecnologia ela evolui, ela modifica muito mais rapidamente do que a legislação. E aí você fica nesse ambiente, né? Nessa, na, nesse ambiente que muitas vezes é um ambiente inseguro. E para você não ficar para trás, não ficar é, se abster de conseguir as, os benefícios de toda a evolução tecnológica, você acaba tentando você acaba buscando empresas que no primeiro momento parecem para você serem empresas sólidas, empresas é, honestas né só que ah, é difícil porque o número de empresas de pirâmide de, de, de, de fraudadores, de, de picaretas entendeu é muito grande, é muito grande. E eu vou te falar que é por isso a minha especialização. Ah, é para eu entender. Eu já fiz diversos cursos ah, na Polícia Federal de combate a lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular, crimes contra o sistema financeiro, para conseguir entender para hoje, né, como cidadão, eu não me tornar vítima ah, desses, desses picaretas. Pô, cara, linda a explicação, sim, quanto a isso. Agora, dentro de uma operação, sei que você não está nessa, até porque você não é mais policial federal, né? Sim. Beleza. Então, supondo que você estivesse nessa operação e fosse lá prender o dono da GAS, é, ela tem a mesma energia ou sinergia como se fosse uma operação em alguma comunidade? Como o BOP, por exemplo? Olha, não, por quê? os crimes ah, financeiros eles são completamente diferentes dos crimes ah, violentos de é, tráfico de drogas e, e, e tentativa de homicídio porque quando a polícia entra numa comunidade ela é ela sofre né a tentativa de homicídio por, por parte dos traficantes então assim ó é difícil você comparar é a mesma coisa que a gente falar sobre pilotar uma lancha e pilotar uma moto. Entendeu? Porque são, apesar de ambos serem ah, veículos, são mundos diferentes. O crime financeiro, né? Eu já fiz a apreensão, por exemplo, essa de 7 milhões da JS não foi a maior apreensão que eu fiz. Eu já fiz a apreensão de mais de 20 milhões. Tá então porra. você tem... É, Há pouco tempo, durante a pandemia... Mas em eu... espécie, irmão? Em espécie, em dinheiro. Co Caralho, qual que é a sensação? e Qual que é a representatividade de volume desse montante? Então, esse da GAS... Eu vou botar agora, hoje ou amanhã, eu vou postar a minha foto com as malas, com os 7 milhões nessa operação da GAS. A da operação de, dos mais de 20 milhões que foi contra uma, uma seguradora, uma empresa de, de seguros. Eu não tenho foto, eu tenho só uma reportagem antiga, que foi inclusive no Rio Grande do Sul. Uh, eu, eu não tenho foto, mas é muito bacana e passa muita coisa na tua cabeça que você fala assim, caramba, cara é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, essa da GS, a gente ficou amanhã toda com duas máquinas daquelas automáticas de contar dinheiro contando para terminar o negócio. Entendeu? Hum. Eram três malas enormes. Então, ah, é, é, você pensa assim, caramba, quanto dinheiro desviado, quanta coisa, entendeu? Já na, na operação, numa comunidade, é, é outra adrenalina. Você, o tiro acabou de passar tirando, esparelando o reboco da parede em cima do teu ombro. Então, é uma outra adrenalina. Entendeu? Agora, Uh, ambos têm a sua representatividade, têm a sua importância na sociedade, porque assim ó, o traficante, a ele, ele com fuzil, ele mata muitas pessoas, a droga que ele vende está matando. Só que o político que desvia dinheiro da saúde está matando muita gente, que desvia dinheiro da segurança, da educação. Para você ter uma ideia. Uh, durante a pandemia, eu realizei diversas operações de busca e apreensão, de intimação, e da, nas, nas prefeituras da, da região dos lagos, toda ali, entendeu? É, muito dinheiro dá para o combate à pandemia sendo desviado. Então, assim, você não tem aquela adrenalina de uma operação que você está tomando tiro de fuzil. Agora, a importância, cara, é indescritível. Porque você está combatendo o maior mal uh, que a gente tem hoje no Brasil, que é a corrupção. Cara, com certeza. Eu não... Eu acho que não entra, pensando rapidamente aqui, nem o que, que é pior, se é a corrupção ou o tráfico. Sim, é difícil. Né? É difícil, até porque eu acho que os dois, irmão, estão... Estão interligados. São. Eu acho que está tudo fodido ali. É. E não tem como... Onde é que Onde é que deve estar a raiz disso, mano? Talvez fora do, do, do, do país? Tipo... Não, na verdade, assim, ó, você tem hoje, até por conta dessa, do avanço tecnológico, da, do globalismo, né? você tem ah, as, as, os cartéis, ah, os, os grupos criminosos, eles estão interligados, eles têm parcerias, eles têm, entendeu? Os interesses. Porém, enxugar gelo. É, só que aí que está. Ah, é que nem ó, você enxuga gelo porque você não tem um resultado, uma definição, uma resposta final e definitiva adequada. Mas pensa assim, ó, é que nem quando você, como policial, você está, por exemplo, prendendo um, um traficante, né? Você, pelo menos, você vai estar tá evitando por um período de tempo que aquele traficante, que aquele assaltante, cometa crimes. Então. Imagina aquelas pessoas que seriam vítimas daquele assaltante. Você já conseguiu contribuir, de certa maneira, mudar para a, vida, a vida daquela pessoa para melhor. Outra coisa também é que, se você, por exemplo, o crime fronteiriço né? o tráfico de armas, de drogas a maioria vem de fora do Brasil. Você não consegue, se nem... Olha só, os Estados Unidos, a fronteira dos do, do Estados Unidos com o México... Meu irmão, é um negocinho de nada. A fronteira do Brasil, com inúmeros países, é imensamente maior. Se nem os Estados Unidos conseguem evitar uma entrada de, de armas, entrada de drogas e, e, e entradas ilegal, entrada ilegal de pessoas, entendeu? Entradas ilegais de pessoas... Como que você acha que a gente, o Brasil, com muito menos recursos e dinheiro, vai conseguir acabar com os crimes fronteiriços? Não vai. Só que você tem que ter alguma, uma, alguma repressão, porque senão, imagina, se o cara puder passar lá na ponte da amizade no, no Brasil com o Paraguai, sem achar que ele pode ser o próximo da vez, aí acabou, o crime acabou. Aí, aí o crime toma proporções inimagináveis. Né? O próprio tráfico de drogas... Imagina, se não tiver repressão alguma, o cara vai estar tá oferecendo na porta ali da, da, do hospital, né? da escola, da escola. Do, sem o mínimo de, de, de, de pudor. Então você tem que ter uma, uma repressão, ainda que você não vá terminar com o um problema. Mas a repressão tem que ter. Te pergunto, é assim, pensando aqui algumas coisas, como falei, não estou indo a fundo, né? Tem nem dados para isso. Mas vamos lá. Liberar algumas drogas seria a solução? Pergunta 1. Um. Pergunta 2. É... Vou usar o Brasil, mas para chegar nele, analogia com o sistema de segurança de banco, de cofre de banco central, enfim. As pessoas se preocupam em não deixar entrar. Por exemplo, eu sou ladrão, vou saudar um banco, Porra, mas para eu entrar ali dentro. Tem é a porrada de camada de segurança sim. Porra, Se tu botasse uma camada de película Deixa o cara entrar, se fudeu Pra sair como se fosse uma é, Armadilha de Arradilha. rato Armadilha, sim O é, tio entrou, e fudeu Agora, como que isso funciona, eu não sei Então Porque assim, cara Eu fico preocupado, saca Não vou, porra, tu deve ter Como eu tenho, né Todo mundo tem, vários conhecidos que fazem caminho errado, ou que usam coisa esquisita, enfim. E, porra, tá por aí fora, aberto. Tem na porta da escola vendendo? Sim. Tem, porra, vai ser hipócrita. Sim. Tem. Tem dentro do hospital, tem um pau Sim. no cu lá de algum funcionário Sim. vendendo, até usando mesmo. Sim. Então, eu vejo assim, cara, será que tem solução para isso, irmão? Cara, então, a em relação à legalização das drogas. Onde ocorreu o crime não não, não diminuiu. diminuiu. Não, é só você qualquer pesquisa séria que fizer, você vai ver, nos países onde houve essa flexibilização, não houve a diminuição de crime algum, pelo contrário, né? Alguns até aumentaram. Então, eu não vejo isso como solução. Eu aceito sim um debate né, um estudo sério uh, para se avaliar mas eu não acho que, que seja a solução uh, em relação a essa coisa que você tava falando né da, da, da, dos níveis de segurança eu sou gestor de segurança inclusive uh, uma das minhas especializações é segurança privada e eu te falo quando você tava por exemplo você deu o, o, o exemplo do banco né? E aí eu, eu amplio e boto nas próprias lojas. Cara, hoje uh, tem loja que prefere fazer vista grossa com os furtos do que, você, do que uh, pagar uma empresa de segurança para ali efetuar a prisão uh, do, do, da pessoa que está furtando e fazer todo o trâmite legal uh, para que ela seja responsabilizada. Até porque, ah, num momento desse, ah, o, o vigilante, né, que vai eventualmente vai realizar uma prisão de quem estava ah, assaltando, estava furtando, né, ah, a pessoa não vai, muitas das vezes, ah, não pode me levar para a delegacia, vai resistir, aí pode ter algum confronto, luta corporal, e isso pode. Aí aparece a pessoa filmando, aí filma, mostra só o momento em que o vigilante conseguiu, de alguma forma, agredir e neutralizar é, e prender o, o, o criminoso. Né? Na hora que o, que o criminoso é, agrediu, socorro o vigilante, o vídeo não aparece. Aí depois a empresa tem que responder, por, por, tem que dar a indenização, tem aquela coisa toda. Então, cara, as empresas, elas muitas das vezes elas fazem vista grossa, bota ali o mínimo de segurança para tentar inibir a pessoa, pelo menos, não ficar confortável, uh, e... mas tenta, ao máximo, deixar o problema fora ali. O gerente, uh, o gestor de segurança que faz a segurança do banco, ele não quer prender o assaltante de banco, não. Ele quer que não entre na no banco dele, pode até entrar no do outro, mas no dele, então se ele puder botar é, a, a, o detector de metais, botar é, é, vidro blindado, e botar, é o que ele quer para evitar que ele seja o alvo e o assaltante vá num outro que seja mais interessante. Então, se é difícil, a segurança, como por si só já é uh, um tema, já é um, uma área complexa, e às vezes eu fico vendo assim, as pessoas querendo dar solução para a violência, a solução de um problema tão complexo, dando uma resposta simples e, e curta. Não é assim, entendeu? Por exemplo, o próprio tráfico de drogas, é aquilo que a gente estava conversando no início da, da, da, da entrevista, né? Você, a polícia vai lá e reprime. Mas se você não criar condições também para que aquelas pessoas consigam vencer na vida, vai, vai ficar difícil acabar, entendeu? Então você tem que ter projetos sociais ali, dar oportunidade de estudo, você tem que dar saneamento básico. Pô, o cara, o esgoto passa dentro, às vezes não é nem na porta, dentro da casa do, do, do cara, entendeu? O cara não tem, não tem nada, não tem, às vezes, água, não tem energia elétrica, não tem é tudo muito difícil, então aí o Estado vai lá só para reprimir o, o, o crime, Já reprimir pode. o tráfico de drogas, entendeu? Então você tem que, é, é, a violência, ela tem que ser tratada de uma maneira multidisciplinar para que a gente alcance bons resultados. O que não quer dizer que, ah, não, então não vamos reprimir porque não está, não, não é isso. Tem que, meu amigo, tem que ir agora lá, com o fuzil na mão, meu irmão, é, é saco, Entendeu? Não tem, não tem essa. Ah, se render ou leva preso, meu irmão, tá com o um fuzil na mão, é neutralizado. Agora, não adianta ficar fazendo só isso e não ter é, nada mais para nenhuma ação, ah, nenhuma outra ação para melhorar a vida daquelas pessoas. Pois é, cara. Eu tava pensando um tempo atrás até sobre isso. E quando me vem esses pensamentos, eu penso direto no Rio associado, né? Sim. Porra, Rio é uma cidade serrana, né? Então, onde, pelo menos na época, né? A maioria das comunidades estavam inseridas nos bairros nobres, né? Sim. E, porra, Aqui é quem tudo, tá misturado. Morando, tudo misturado. Tudo né? misturado. Tomou é. conta, lastrou. É. Então, pô, vamos falar lá. Lá o Morro do Joá. A visão Sim. do caralho que tem. Quem que é. quer sair dali para algum lugar? É. Ah, porra, nem fudendo, é. nem o mar burro. é. Mas é que tá, então, isso é, isso é muito complexo, porque, ó, o cara, o cara tá, por exemplo, ali na, na Rocinha, no, no Vidigal, pô, aquela visão maravilhosa, aí, ah, vamos, vamos dar um terreno, vamos ajudar com que o cara tenha, vá para um conjunto habitacional lá em Seropédica. Tá bom, ah, mas lá em pariu. Seropédica vai ter trabalho para ele? Lá em Seropédica vai ter? Então acaba que, cara... Você passa no centro da cidade do Rio, você vê pessoas morando, dormindo, morando não, mas dormindo lá no centro da cidade, porque não consegue voltar para essas regiões distantes ah, para trabalhar, para dormir e depois voltar para trabalhar, porque é caro, é demorado, entendeu? Por isso que eu te falo: olha como é complexo. Né? Ah, vamos acabar com, com, com as favelas. Tá bom, mas vai botar esse pessoal onde? Então, o cara está ali na favela do Vidigal. Ele já trabalha, ainda que nos empregos mais humildes, ele trabalha ali, em Panema, Copacabana, Leblon. Você vai botar o cara para morar lá em Piabetá, lá em Magé, que dá duas horas, entendeu? De distância do, do, desse, do local que ele vive hoje. Então é difícil. Então, você tem que, de alguma maneira, fazer. A, a uma estrutura, né? Você levar o saneamento básico ali para aquela região. E olha só, e para mim o pobre também tem que ter direito de ter essa visão, entendeu? Maravilhosa ali das praias e tal. A gente tem que ser uma sociedade Sim. inclusiva. O que eu estou falando é o seguinte: é que não adianta também o cara estar tá numa região tá estar ali no Missão Conrado, está ali em Ipanema numa favela onde tem violência, onde ele corre o risco diário, ali, entendeu? Não tem um mínimo de estrutura, então a gente tem que, olha como que é complexo e como tem que ser feito um trabalho multidimensional no combate à violência e na melhoria de vida dessas pessoas. Certeza. Eu tenho que te fazer umas perguntas aqui, mais do que eu estou fazendo, mas que já não são minhas, está aqui Sim. em outros apps, mas eu vou perguntar assim, Cara, é, foi na época Brasília, veio na época de João Goulart? Você sabe me dar essa informação? Rapaz, eu não... não foi do de JK. JK, JK isso, do do Semino, do Cheque, né? Isso. Que construiu Brasília. Que saiu tipo do papel num tempo recorde. 50 vamos anos em 5. Exato. Veja só onde eu vou construir isso aqui. É independente de ditadura ou de democracia elas se tinham um tempo para se manter naquele governo ali né fosse um general fosse um político na atualidade enfim tem um tempo e esse tempo ele não é o suficiente para se tomar é, atitudes ou até mesmo construções, planejamentos enfim execução, Pra que, então, cheguem ao um objetivo concretizado. E aí eu tô falando do quê? Você é um cara viajado, né? Já foi pra Alemanha, vai estar na Ucrânia em março. Marçou. É, já e fui pra a Ucrânia fora. também. Porra, também já foi? Já estive, já tive lá na guerra, em missão de paz, levar remédio. Caralho, mano, quando, missão de remédio, paz numa guerra. Missão, é. Como Isso. é que tu faz uma porra dessa? Tu é. chega lá, bomba pra tudo que é lado, tu chega, é. tipo... É. Sem arma, sem porra nenhuma, ah, a bandeirinha é. aqui, é. como é que é essa porra? É. Então, é, é uma situação que foi uma experiência muito forte que eu tive, estou feliz de provavelmente agora em março uh, viver essa experiência de novo, botar lá é, para prestar auxílio ao povo ucraniano, e, rapaz, é... a vida é assim, a gente tem que estar tá buscando de alguma maneira contribuir né, para que a gente tenha uma sociedade melhor, um mundo melhor. E aí eu estou tô, tô terminando de acertar algumas coisas, inclusive vou, vou buscar algumas empresas também para patrocinar ah, equipamentos para eles. É, eu vou em centros de, de refugiados, tanto na Polônia como também em centros de abrigos, né? Na na própria é, Ucrânia, então há empresas que queiram ajudar com, com remédios, com, com mantimentos, com uh, o suporte, né? E aí a gente deve estar finalizando isso em março novamente. Caraca, mano! Mas tu chega lá assim na boa, na paz mesmo? Tipo, Sim, só tudo, na mão? Já tenho, é, eu já tenho um contato, né? Eu tenho um amigo, uh, um empresário na Suíça, Faixa Preta de Jiu-Jitsu, Frota, que tem é, negócios, inclusive, na, na, tem academia na Ucrânia. Então, ele fez, a gente fez o, o contato né, com, com as autoridades ucranianas. E quando a gente foi para lá, a gente tinha toda uma documentação que nos permitiu entrar pela, da Polônia. A gente entrou para a Ucrânia e fizemos essa missão. Caraca, bicho, o medo, irmão. E tu não sabe de onde é que vem, né? É, o que acontece assim, ó. o medo é o que a gente tem que saber lidar com ele, ele serve para nos manter vivo, mas ele não pode nos paralisar, entendeu? E aí, quando você entende isso, você consegue lidar com ele de uma maneira que ele não vai te atrapalhar, e muitas vezes ele consegue, inclusive, te estimular né? a agir de uma maneira mais impetuosa e mais enérgica. Cara, eu, sou, eu devo ser um merda, devo ser um cuzão. Porque, por mais que eu não tenha vivido a realidade de uma comunidade, né, principalmente na atualidade, a gente vê por televisão, por reportagem, ou até mesmo por, é, hoje, internet, das câmeras dos policiais ali, Sim. e a gente já vê que é um bagulho foda. É. Agora, uma guerra... Cara, eu não faço ideia é. e nem quero fazer. Que parada é essa? É, é muito difícil. Eu tive, inclusive, a, a, ano esse ano também, aqui é, tá, em 2022, tive na Líbia, que é um país também agora que está sob intervenção. É, tem muita milícia lá. Enfim, é, o mundo é, é meio louco. Mas vamos em frente. Vamos ver, ver algumas perguntas aí bacanas aí. Pega aquelas mais assim. Entendeu? Mais, mais, mais forte que são as que eu gosto de responder. <risos> daqui a pouquinho eu vou precisar uh, ir ao aeroporto que eu vou receber meu filho que acabou de se formar bombeiro lá em Tocantins, está vendo com a minha neta e então estou muito feliz aí de estar tá recebendo os hoje. O voo dele vai chegar <risos> agora daqui a pouquinho. E vamos pegar as, as perguntas aí mais, mais forte, mais bacana para a gente. É, fazer encerrar maneira aí com o Então vou começar o seguinte Lá no, no Telegram tem gente pedindo para você contar Alguma ação braba e ação mesmo Porque disseram assim, já que o cara é rambo Tem que ter alguma coisa aí de legal Sim. Então pediram para tu contar a principal que vem na tua cabeça aí E em riqueza de detalhe É um colega meu do Rio, chamado Vitor Lá de Marechal Hermes e falou, cara, você falou do Jornal O Povo, eu quero detalhe. É. O jornal ele Aí, é lá eu... de Marachal Hermes. Marachal Hermes é uma região que tem a estação de trem. Inclusive, esse Jornal O Povo todo, botava na capa assim, as pessoas que eram a, esmagadas pelo trem, que o trem decapitava, entendeu? A, que tinha muito surfista de trem, elas caíam e, e às vezes morriam e esse Jornal O Povo botava lá. Então, uma das operações... Pô, bem, bem intensas que, que eu fiz. Foi, uh, já contei algumas outras vezes, mas foi no complexo da, da Maré que nós fizemos uma, uma incursão lá. E aí, no meio da, da incursão, durante a incursão, nós fomos e, e nos abrigamos num, numa casa uh, que estava fechada lá, mas estava desabitada. E aí... As equipes todas saíram do, do, do complexo da maré e ficamos só cinco policiais lá no que a gente chama Troia. Depois que, que as equipes todas saíram, e aí com o tempo os traficantes começam a voltar para a pista, né? E, e aí é, vai passando uma hora, uma hora e meia. Eles já vão ficando mais desinibidos, até que uh, num desses momentos, numa dessas, passado mais ou menos umas duas ou, ou três horas de após essa operação inicial, os traficantes começaram a, a, a apontar, né, já aparecer de fuzil, e um colega, uh, um sniper, né, o chefe dos sniper, ele, ele falou assim, ó, ninguém faz nada não, espera ah, no comando, quando o último passar ali, espera o meu tiro para em seguida todos efetuarem o disparo. Só que aí, cara, tem uma coisa assim, ó, que o pessoal fala que é ladrão de podrão, que tem sempre aquele cara que é mais vibrador, que não espera o momento... Uh, coordenado ali para agir e aí quando a gente estava esperando né que o que estava se aglomerando mais um número uh, de estavam um, se aglomerando mais traficantes com com fuzil aí um acelerado lá já deu e pai aí já começou a troca de tiro e, e aí alguns conseguiram fugir justamente porque esse acelerado não não esperou que todos se reunissem mas uh, três ficaram, três foram neutralizados, mas poderiam ter sido muitos outros, pelo menos uns oito a dez, que era uh, o número de traficantes que ficavam ali armados, ostentando naquela região. Então foi bem uma coisa assim, bem intensa, e muito tiro, revidaram demais e aí a gente teve que bancar até que a equipe voltasse com um blindado para tirar a gente de lá e para fazer toda todo todo o restante da operação, né? Caraca, hoje numa parada dessa aí, como é que tu controla a munição, mano? Porque vocês estão limitados, né? Sim. E os vagabundos lá devem ter sobrando sei lá. É, na verdade, né? Como todo todo toda equipe que está incursionando, está infiltrando no ambiente hostil, ela tem Uh, em regra, uh, uh, uh, uh, ela tem desfavorecida a logística, né? Então, isso aí tudo você tem. É por isso, cara, eu, eu, eu carregava no meu colete, uh, eu deixava um espaçozinho para o IFEC, né, para o kit de socorrismo, mas eram oito, eram oito carregadores e, às vezes, eu levava ainda um bornal. Nesse bornal eu fui para uma operação que eu levei 32 carregadores no bornal. Caralho. É. O que que... Eu conheço o Bornout. Crise de Bornout. É, não. O é uma mochilinha, entendeu? É uma mochilinha que a gente oh. carrega equipamentos. Tá vendo quando eu falo que o cara é o Rambo? Carrega coisa pra caralho. É. E ainda tendo que... Ué. Meu, meu, meu equipamento, ah, dependendo da função da pat na patrulha, ah, o equipamento básico pesa 26 quilos e se eu tiver na função de apoio de fogo, eu carrego 46 quilos comigo. Que é isso? Ou seja, meu? é um saco de cimento. é, é. Ah, porra, E aí você tem que ter ainda agilidade para... Exato. É, quando o um cara quer apoio de fogo, ele, é, ele tem menos agilidade. O cara que está na função de ponta, ele é mais ágil. Normalmente, ele usa fuzis uh, calibre 5.5.6, uh, mais curtos e menos equipamento, porque é aquele cara que vai dar aquele primeiro combate. Então, tem que ser muito rápido, muito sagaz. O cara de apoio de fogo é aquele cara que chega, normalmente, com a Mini Mi, uh, com a Light Machine Gun, e, ó, não estamos conseguindo passar por ali, os caras estão... Aí você vai, bota lá e, e nisso. A, a equipe progride. Varre geral. Exato. Por esse cara aí que é o legal. É. Esse mas, cara assim, aí é o legal. É, todo mundo adora ter um desse na patrulha, mas você ser esse cara é doído, porque é muito peso que você carrega, você perde mobilidade, entendeu? e mais é aquilo: tudo tem um lado positivo e um negativo. Meu irmão, você pegar ali e dar aquela rajadona que tu vê no, no, nos filmes. É bacana você uhum. saturar, entendeu? Porque às vezes os, os, os criminosos estão num bunker, estão numa numa posição que você não consegue ali ah, com time, com tiro intermitente ali, você é, é colocado, você ah, a fazer com que o cara retraia. Agora, quando tu chega com uma mini, Entendeu? Ou uma light machine gun e descarrega, aí todo mundo dá aquela abrigada, se esconde. <risos> aí nesse momento é o momento que teu companheiro de, de patrulha faz a progressão, progride de um ponto para outro. Porra, cara, que maneiro! Que maneiro! E essa daí, esse armamento é o que tá na thumb lá do aqui da nossa, Isso, da nossa É, Essa daí, é essa mini-mi, rapaz. Essa, essa daí... daí, é. É. Dá pra botar escrito assim na, na munição, né? É, é tua, irmão É, exato Porra. Ó, temos aqui Agora eu tô pro YouTube, tá? tá. Vou tentar ler, irmão, porque eu esqueci o óculos Então vamos lá Luiz Eduardo Almeida Pergunta o seguinte Haroldo, se um dia você tivesse de frente Com... Quem aqui? Com o Jadson Acho que tá é do Edson, o pro... cara da GAS. É, isso aí. O que você Sim. faria por... pra ele? Pra ele? Como faria pra ele, é. pra ele? Acho que deve ser com ele, alguma coisa, né? O que você faria pra você ele? Faria, faria pra ele, é. Porra, eu tô cego, mas não tô muito burro. É, não. Bom, para ele, <risos> para ele, né? o único que eu ia fazer é perguntar, meu amigo. O que precisa que para você pagar a gente, cara? Bota lá, fala, pede para os teus advogados, faça uma petição, faça uma petição no processo pedindo para você ter acesso às wallets, entendeu? Com os criptoativos para pagar. Inclusive, eu me, eu me comprometo, o pessoal fala, ah, não, que não tem como, que ele... Tem sim, eu me comprometo a ir à Polícia Federal, a conversar com os advogados dele. Ele tem, ele tem um acesso aos, às wallets dele, aos computadores, tem acesso a tudo que ele quiser para ele fazer a transferência do nosso dinheiro para uma conta de um administrador judicial, entendeu? Então eu falaria para ele, cara, vamos resolver, Gladson, vamos resolver isso, as pessoas estão morrendo, irmão, entendeu? E o que você fazia com ele? Com Aí é ele, rapaz, então, com ele, cara, assim, ó. Uh, Tomava uma que fazer. É, não, tenho não, não tenho o que fazer, porque assim eu, eu sou um cara, uh, eu sou um cara legalista no sentido positivo da palavra. Né? A gente não tem que fazer justiça com as próprias mãos. É claro que eu estou chateado com o prejuízo que eu tive, com, com o que várias pessoas uh, tiveram também, só que. Ah, eu também acho que a justiça ah, agiu de uma maneira um pouco precipitada, atabalhoada, entendeu? Poderia ter sido feito de uma maneira... ó, oh, tem coisa aqui errada, então vamos para a empresa de receber novos contratos, continuem honrando os contratos e me deem a, a lista de todos os clientes para eu saber quem aí é, é bandido, quem está com dinheiro sujo, quem não está, e vamos fazer as coisas acontecerem sem, entendeu? Prejudicar o, o, o cliente que é. Então assim, é, ele não é o único culpado, tá? E a, a justiça, né? A gente, eu, eu acredito ainda na justiça com todas as inúmeras falhas que existem no nosso país e de muitas injustiças. Mas o que eu queria era isso. Que esse processo fosse acelerado mas principalmente que o Gladson e a Mirelle tivessem a empatia que tivessem fizer, realizasse alguma ação efetiva para uh, devolver o dinheiro dos clientes Ótimo, daí o próprio Luiz Eduardo manda mais duas perguntas aqui sobre o mesmo caso ah. ele questiona assim se o país que eles estão não tem acordo de deportação com o Brasil Sim. Uh, o crime fica impune, eles não respondem? Como é que funciona? Cara, isso aí envolve direito internacional, direito uh, penal e direito constitucional. É, direito internacional, direito penal, direito empresarial. Uh, você tem que ver, vai depender, como ele até falou aí, pra, em qual país a pessoa está, para saber se tem tratado, se não tem. Uh, quais são uh, as possibilidades? É, é, é complexo, não é fácil, como eu te falei, ó. É, uma cor, é como na medicina você vai precisar. Uh, imagina uma pessoa que foi atropelada e aí está perdendo sangue, teve uh, pulmão perfurado, teve coração. Uh, lesionado, teve uma fratura exposta. Você vai precisar do cardiologista, vai precisar do, do ortopedista, você vai precisar, de, uh, nesse caso da GAS, uh, de, de um grupo de advogados né, para trabalhar, para fazer com que a empresa uh, corrija uh, os erros que pague uh, o, aos clientes, no caso Uh, o Estado, né? se ele não quiser uh, cumprir a lei, se ele estiver fugindo, você tem que ver, primeiramente, se tem algum tratado, porque se não tiver, e ele, e ele estiver num país em que não existe tratado, né, acordo uh, com o Brasil, no caso de persecução criminal, realmente a pessoa acaba ficando ali impune. Sendo que, se ela sair daquele país e for para um outro, aí ela já fica... Uh, já fica submetida às leis daquele país, da, daquele novo país, e dos, dos tratados que aquele país tem com o Brasil. Então, é, é complexo, mas eu vou te falar. Uh, Existem também aqueles, uh, aqueles crimes que são cometidos, até, aí você tem que fazer um estudo da territorialidade do crime, né? porque os crimes podem continuar uh, a acontecer num caso desses crimes pela internet, de, de criptoativos, então é bem complexo. Não é fácil, não é fácil você prender esses golpistas que, que vão para fora do, do país, entendeu? E já vão para países que não têm tratado com o Brasil, então não é fácil. É, é algo assim bem, bem complexo e cada caso tem que ser estudado especificamente. Cara, que bagulho louco que foi esse negócio, hein? É... Aqui em Curitiba é. teve, próximo aqui do bairro que nós estamos, teve também o rei dos bitcoins. É, né? Então, tomaram uns atrasos aqui nervoso. É. Cara, então assim, ó, como tu tem que pegar lá teu filho, deixa eu te perguntar aqui do Telegram, tá? Sim. É, a pessoa não cita qual que foi a ocorrência, nada do tipo, e não foi no Sim. Rio essa situação. Sim. Mas parece que foi algo tipo 171, estelionato, diversas, diversos crimes. Falou que está no YouTube isso também. E morava numa chácara, fazenda, sei lá. Estou te falando que a pessoa também não sabe sim, muita informação, sim. tá? Então, era um casal que estava lá, nesse local. E chegou muitos policiais. E parece que esse, esse, esses criminosos foram avisados. É, pelo porteiro da fazenda Chakra, Sim. E a polícia entrou A polícia entrou, os caras lá de dentro Que era o casal, começou a sentar o dedo E os policiais revidaram E vieram então a Botar pro saco o casal Sim. Não sei se tu chegou a ver esse caso Falou que esse negócio é famoso Eu não faço ideia, em 2018 o que tá dizendo aqui 18, 19 Rapaz, eu não lembro nem que eu tomei hoje de café da manhã Mas vamos lá, continua aí <risos> Então não sou eu que estou em só TDIH. E acabei de <risos> descobrir que ele também tem. Então, meu querido, a minha pergunta é assim. Seja nesse caso que ele relatou, ou seja em alguma outra operação, é, aquela adrenalina, o cara está te dando, dando, dando, dando, a munição do vagabundo acaba. E tu está tomando várias rajadas aqui nos ouvidos. Sim. Tu levanta e tu dá nele, ou tu dá o perdão e dá a outra face pra, e te dá um beijo? Não, eu não perdoo porque eu não sou... Quem perdoa é Cristo, eu não perdoo nada, entendeu? Só que eu sempre fui muito técnico, muito profissional, entendeu? Ah, tanto que, rapaz, depois que eu coloco a algema, tá preso, acabou, não tem esculacho, não tem, não, não tem nunca tive isso, nunca fiz assim. Só que é aquilo, ah, como que acabou a munição? Acabou a munição na hora da troca de tiro, meu amigo, até, entendeu? Uma coisa, botou a arma no chão, ó, perdi e tal, perdeu, tá preso. Se tentar resistir, a porrada vai comer, vai entrar na porrada, vou arrancar os dentes de tanta porrada. Se continuar no tiro, vou mandar pro saco na bala, só que, cara... É aquilo que eu falei, a diferença do policial para pro o pro vagabundo com o fuzil na mão é a moral, é a lei. É, por mais que eu queira, entendeu? Quebrar aquele cara ali naquele momento, a partir do momento que o fuzil está na mão, o mão, é, fuzil está no chão, mão na cabeça, não tem nada, deita, deita, deitou, algemou, vai ser preso. Foi assim por 15 anos e seria por, até o dia que eu me aposentasse, porque... Uh, as pessoas até perguntam, né, por eu ser atirador de precisão, ou ser sniper e tal, perguntam assim, pô, quantas pessoas você já matou? Eu falei, eu nunca matei ninguém, eu só salvei vidas. Ou a minha, ou toda vez que eu aciono gatilho é para salvar a minha vida de um companheiro, de um policial honesto ou de um inocente. Então, uh, por isso eu tenho tanto orgulho da, da minha carreira e da história que eu construí na, na Polícia Federal. Se o vagabundo tiver a felicidade de botar o fuzil no chão e falar, perdeu, ele vai ser preso. Se ele achar que ele vai ter disposição para me enfrentar, ele vai para o saco, isso aí eu não tenho dúvida. Cara, excelente resposta, principalmente porque, porra, não mata eu salvo vidas. É o contraponto, né? Sim. Que se tem né? nessa profissão ali. Porra, excelente percepção. Haroldo, te agradeço muito por essa resenha que a gente teve aqui. Eu espero que você me dê a chance e oportunidade de aceitar o convite um dia para você estar sentado aqui do lado, juntamente com outros companheiros de função. Sim. Com posso certeza, fazer um debate um legal. Eu não sei se tu toma uma gelada, comer uma carne, enfim. Beber eu não bebo, não, mas como uma carne que. Eu cheguei no topo da cadeia alimentar, <risos> meu irmão Não é pra comer alface, porra É pra comer uma, uma picanha, uma costela Então, porra, vamos, vamos marcar um bem bolado aqui Fechado. A gente vai fazer um negócio legal com uma galera aí E eu espero que você aceite esse convite já de bate-pronto aqui Combinado, já tá aceito Porra, quero brigadaço, abraço Pega o filhote lá, aproveita o filhote Isso aí E vamos que vamos Galera, é o seguinte Haroldo vai deixar a rede social dele aqui. Se quiser puxar ele, trocar uma ideia. Se ele quiser responder também, o problema é dele. aí não é meu? Não, e mas manda lá conteúdo... que eu vou responder. Aí, ó, vai responder. Conteúdo foi passado, vocês ouviram. E só basta se inscrever no canal, compartilhar e dar um joinha aí que a gente tá feliz. Haroldo, solta tá braba. Considerações finais são suas. Então é isso aí, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Pessoal. Vamos fortalecer, fortalecer aí o canal, dá o like, se inscreve, comenta, tá? Fique à vontade. Meu, meu Instagram, Haroldo Boom, Haroldo com H, uh, bravo, uniforme, novembro, novembro. É, pode ir lá, manda pergunta lá, que eu estou sempre, uh, na medida do, do, da minha velocidade, né? da, da minha possibilidade, respondendo. Eu sempre respondo a todos. E foi um prazer estar tá aqui com você, irmão, trocar essa ideia e já... Esperando para a próxima aí, para a gente comer aquela, aquela carne aí. Os, os churrascos aí do, do, do sul são muito bons, viu? Morei aí e já fui aí em Curitiba também, já fui... Ah, trabalhei em Foz do Iguaçu também. Rapaz, o churrasco de vocês aí é um churrasco cursado. Então vou ficar aguardando aí a realização aí desse próximo... Dessa próxima... Desse próximo momento nosso aí. Faremos e serei a terceira edição do Churras Pôde. A segunda edição, nós tivemos 400 pessoas no churrasco. Pô, então, aí sim, ó. Foi a festa top com churrasco e podcast rolando. Valeu. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Satisfação. Fiquem com Deus. Do mais, fiquem em paz. Falou. Um abraço.